Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha aqueles que estão de pé, se preferirem, temos aqui ao lado o salão com transmissão ao vivo, com os telões, ok? Fiquem à vontade. Então, neste momento, daremos início à solenidade nacional de premiação da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Pedimos, então, que, por favor, dê uma olhadinha aí no celular e coloquem em modo silencioso, tá bom? para vocês ficarem ligados aqui, nesse momento que é de vocês. A Agência Nacional de Energia Elétrica dá boas-vindas a todos e estão presentes nessa cerimônia. O diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa. Eu gostaria que dessem palmas, aplausos, por favor. Obrigada. O diretor da ANEL, Elvio Guerra. O diretor Daniel Ricardo Tille. A diretora Daniel Agnes Costa. O diretor de regulação do Instituto Abradi da Energia, Ricardo Brandão. O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Ricardo Marques. O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Tomás Dias Santana. Aplausos e o diretor do Departamento de Promoção e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Ciência e Te... Tecnologia, Daniel Fonseca Lavouras. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética é uma promoção da Agência Nacional de Energia Elétrica por meio do Programa de Eficiência Energética e contou, em 2022, com a participação de 34 distribuidoras localizadas em 24 estados e o Distrito Federal. O objetivo do Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEL, é promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. Busca-se maximizar os benefícios públicos da energia economizada e demandada, evitada, promovendo a transformação do mercado de eficiência energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica. A realização da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética nas áreas de concessão das distribuidoras participantes é um instrumento de divulgação da eficiência energética e da temática para escolas de ensino fundamental e médio da educação básica, para estimular hábitos sustentáveis que possam contribuir para o uso eficiente da energia elétrica em território nacional e estimular as aprendizagens no campo de ciências da natureza, seguindo as orientações da base nacional comum curricular. Em nome da ANEL, queremos agradecer a presença dos alunos melhores classificados na área de atuação de cada distribuidora, dos seus responsáveis, dos professores escolhidos por sua dedicação no desenvolvimento da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, ONI 2022. E para conhecer um pouco mais sobre a ONI, convidamos a todos para assistirem ao vídeo institucional da Olimpíada. podemos ver no vídeo, a Uni atingiu todas as regiões do país e contou com participantes de Macapá a Porto Alegre, de Natal a Cruzeiro do Sul. Teve participantes de capitais e também de cidades do interior do país, demonstrando, assim, sua grande capacidade de inclusão. Um outro fato interessante foi a premiação de estudantes indígenas da Escola Amondauada no estado de Rondônia, e trata-se de uma escola pequena, porém, onde o trabalho do professor fez com que 14 alunos se inscrevessem na Olimpíada, 10 conquistassem medalhas, sendo que duas delas de ouro. Parabéns a todos eles. Quero perguntar então agora aos estudantes aqui presentes. Eu creio que alguns saberão me responder. Vocês sabem onde fica a cidade de Oriximiná? Ninguém sabe. Pois vou dizer. <risos> Oriximiná é um município localizado às margens do Rio Trombetas, no estado do Pará. E para estar aqui hoje, o professor Raimundo Eder teve que pegar um barco e viajar por 10 horas até Santarém para conseguir pegar um voo e chegar a Brasília. Em nome do professor Raimundo Eder, queremos agradecer a todos os professores que se dedicaram para incentivar seus alunos a participarem da UNI e que não medem esforços para levar conhecimento aos seus alunos. Parabéns pela energia. <risos> Parabéns, professor. E para incentivar a participação e auxiliar no desenvolvimento dos estudantes, cada um dos 34 alunos melhor classificados receberão, além da medalha de ouro, um notebook. Hum. E uma bolsa de estudos no valor de 3 mil reais. O notebook será entregue na sua escola ou na sua residência, conforme for definido por cada Então, neste momento, convidamos ao palco a diretoria da ANEL, a, o diretor de regulação da Abradi, por favor, todos podem vir ao palco, o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, o diretor do Departamento de Promoção e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eles irão entregar agora as medalhas para os alunos. Então, os estudantes, eu vou chamar em ordem alfabética, vocês subirão ao palco, receberão suas medalhas, claro, para um pouquinho para as fotos, e vão também receber o voucher da Bolsa de Estudos, ok? Em ordem alfabética, vamos lá? Primeiro, Ana Júlia Pantoja de Oliveira, Macapá, da distribuidora Cia. André Miranda Mota Nogueira, de Guarulhos, da distribuidora EDP São Paulo. Ana Clice Oliveira Silva, de Cruzeiro do Sul, da Energisa Acre. Arthur Guedes Ferreira, de Belo Horizonte, da CEMIG. Cristian Levi, de Souza Silvei, de Fortaleza, da Anel Ceará. Daniel Henrique Oliveira Bezerra, de Natal, da Neoenergia Coserme. Eduardo Ferreira de Azevedo Duda, de Belém, da Distribuidora Equatorial do Pará. Uhum. emily Vitória Pereira da Silva, de Arapiraca, da Distribuidora Equatorial Alagoas. Enzo Abreu de Santo de Ribeirão Preto da CPFL Paulista. Aplausos. Evelyn Fernandes Wegner de Lages da Celesc. Gabriel Rolim Araripe, de Salvador, da Neonergia, Coelba. Helen Parabéns. Parabéns. Parabéns. Aura Moreira Benes, de Guiricema, da Energiza, Minas Gerais. Ian Menezes da Silva, de Presidente Prudente, da Energiza Sul-Sudeste. Isabela Smags Barros Schneider, de Cuiabá, da Energiza Mato Grosso. Isadora dos Santos Nascimento, de Imperatriz, da Equatorial Maranhão. Joaquim Mariano da Silva Moreira, de Águas de Santa Bárbara, da distribuidora CPFL Santa Cruz, é. Júlia Marim Mata de Lima de Lages, da distribuidora Neoenergia Electro. Letícia Samara Macedo do Nascimento, de Recife, da Neo Energia, Pernambuco. <fície> Lucas Alves de Lima, de Brasília, da Neo Energia, Brasília. Lucas Feitosa Costa Pinto de Araguaína da Energiza Tocantins. Lucas Franzoni Pires, de Canoas, da Distribuidora RG. Luísa Duncan Linhares de Almeida, de Campo dos Goitacazes, da Enel, é Rio de Janeiro. Marcel Pereira Santana de Jesus, de Solânia, da distribuidora Energisa Paraíba. Mariana Jordão Gonçalves, de Goiânia, da distribuidora Enel Goiás. Mateus Augusto Veloso da Silva, de Teresina, da Distribuidora Equatorial Piauí. Parabéns. mateus Genchiro Imanobo, de São Bernardo do Campo, da Distribuidora Enel de São Paulo. Matheus Mota de Godói, de Indaiatuba, da CPFL Piratininga. Matheus Silva Routes Carvalho, de Cariacica, da EDP Espírito Santo. Maiara Pereira Lima, de Duque de Caxias, da distribuidora Light. O L da Vitória Fontenelle Castro, de Porto Velho, da distribuidora Energisa Rondônia. Vitor Hoffmann Vieira de Curitiba, da Energisa Copel. E Matheus Ferreira de Melo, de Campo Grande, da Distribuidora Energisa Mato Grosso do Sul. Yasmin Nunes da Silva, de Aracaju, da Energiza Sergipe. Agradecemos aos diretores, podem retornar aos seus lugares. Hora da selfie. Pessoal, vamos levantar para a selfie? Mostra a medalha, pessoal. Só um minutinho. Vamos chamar o aluno Arthur Souza para receber a medalha. Parabéns. Parabéns aos estudantes aqui presentes e todos aqueles que também participaram da Uni foram agraciados com medalhas de ouro, prata e bronze. Entre os quase 200 mil estudantes na ONI 2022, uma aluna se destacou. Então agora convidamos a aluna Letícia Samara Macedo do Nascimento, estudante do Colégio da Polícia Militar de Pernambuco e a primeira colocada na Uni 2022 para fazer uso da palavra. Boa noite a todas e a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade que a ONU está me dando de trilhar novos caminhos, tanto físicos como intelectuais. Eu agradeço também a minha mãe e meu pai, que sempre estiveram comigo e me incentivaram muito, me ajudaram nessa minha jornada dos estudos. A minha professora Carol, que foi quem me apresentou a Olimpíada e também me inscreveu. E a todos os meus colegas e também familiares. Bom, quando eu soube da notícia da ONU, quando a professora me apresentou, eu fiquei muito empolgada e muito entusiasmada para participar, porque ela tem um formato totalmente inovador, inédito, que eu nunca tinha visto em outras Olimpíadas que eu já participei, porque ela não segue um padrão. Os desafios foram uma forma muito boa e lúdica de mostrar para os estudantes e até mesmo, digamos assim, puxar o público avo do oitavo e nono ano para participar, aprendendo de uma forma muito divertida e prazerosa sobre eficiência energética. Bom, eu gostei muito de todos os três desafios, é, porque eram coisas do nosso cotidiano, como nós poderíamos economizar, usar energia de forma consciente e também eficiente, mas o desafio 3, eu me senti muito mais empolgada por ele, porque era um desafio surpresa, então eu não sabia exatamente o que esperar dele como ia ser, e também ele aprendeu diversas outras áreas do conhecimento, não só a ciência, como também matemática, que era para nós interpretarmos uma conta de energia. Uma coisa muito legal que aconteceu foi que, na unidade seguinte, após o encerramento da Olimpíada, nós demos justamente um assunto na escola sobre é, eletricidade. E eu fiquei muito feliz com isso, que a partir do conhecimento que eu adquiri na Olimpíada, eu pude ajudar meus colegas até auxiliar a própria professora. Além disso, também podia ajudar meus pais em casa. A gente agora já economiza energia, usa mais consciente. Quando nós saímos dos cômodos, deixamos as luzes apagadas. Sempre preservamos muito a luz natural e também a ventilação, para deixar de usar ventiladores, ar-condicionados e também as lâmpadas. E eu queria falar que eu vou estar, assim novamente, na ONU 2023, muito feliz em participar de novo. E queria incentivar todas as pessoas do oitavo, nono ano, a participarem, porque é uma ótima Olimpíada e é um conteúdo que vai levar para sua vida toda. Até as pessoas pensam, que ah, são pequenas atitudes, são pequenos gestos de você desligar a luz, de você trocar a lâmpada por lâmpadas de LED, que são mais eficientes mas são essas pequenas ações que podem fazer nosso meio ambiente mudar de forma como um todo. E por isso que eu acho de suma importância a incentivo a todos. É um grande momento para nós expandirmos tanto nosso conhecimento como a nossa mente. Parabéns! Obrigada, Letícia! Você viu? Olha, caiu o queixo ali atrás. <risos> Gente, o resultado da Olimpíada, ela depende fundamentalmente do engajamento dos professores, porque eles têm a responsabilidade de levar aos seus alunos os princípios da eficiência energética e de forma a torná-los cidadãos mais conscientes. Então, convidamos agora a professora Cássia Silvia Matio do município de Campo Novo do Parecis, onde leciona na Escola Municipal 4 de Julho, e a professora Tayane Benevides, da equipe pedagógica da ONU 2022, para fazerem uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Uh, eu sou a Tayane, tá? Uh... Primeiro, eu gostaria de agradecer à ONE pela oportunidade de estar aqui uh, nessa cerimônia. E, quando eu fui convidada para participar da ONE, foi muito inesperado para mim, porque eu sou professora e sou professora de ensino médio. Né? Aí, mas recebi o convite, e fiquei muito feliz, e falaram do curso de formação. Eu achei primordial a ONE trazer o curso de formação, porque discutir eficiência energética, a gente fala sobre isso na sala de aula, certo? Mas não é toda a sala de aula, a gente sabe que o currículo é extenso, certo? E daí, quando eu recebi esse convite do curso, eu pensei, caramba, a UNE está indo muito mais além, porque ela não está só propondo discutir eficiência energética na sala de aula, ela está dando aos professores a oportunidade de se aprofundarem nesse conteúdo. A gente sabe que, quem é professor que tem certeza disso, a gente tem temáticas no mundo moderno que são muito dinâmicas. E isso acaba que traz para o professor uma necessidade de estar se atualizando o tempo inteiro, certo? As famosas formações continuadas. né? Só que, não existe tanto tempo apto assim, professor, fazer isso. Ele tem uma carga horária geralmente muito tensa, trabalha em várias escolas, né? E aí vem a dificuldade dessa formação. Então, quando a gente entra na Oni, né, E pensa, poxa, a gente está pensando em você, professor, para também te auxiliar a auxiliar seus estudantes a estudarem essa temática. Isso é valioso demais. Certo? E o curso de formação, ele teve uma diversas turmas assim, muito heterogêneas, a Cássia faz inclusive falar, certo? E nessas turmas a gente tinha professores com formação em história, em geografia, em matemática, pedagogos. Então a gente ia ter ali alguns professores que teriam uma intimidade muito grande com o conteúdo de eficiência energética, que era um professor de ciências, de química, de física, mas a gente também teve professores que não viam esse tipo de conteúdo há muito tempo. E aí é, veio a sacada da ONI, percebem? O, o curso ele foi dividido em momentos síncronos e assíncronos, ok? Nesses momentos é, assíncronos, a gente tinha o AVA, né, o Ambiente Virtual com vídeos gravados, questionários, certo? E não... Nas aulas síncronas, a gente tinha ali grandes espaços de troca, porque aqueles professores mais experientes, eles é, expunham ali como eles, já, é, como eles já abordavam o tema na sala de aula e os outros iam ali absorvendo. Quando a gente pensou na proposta do curso de formação, a gente pensou muito em trazer planos de aula. E, nesse momento, é que a discussão ficava ainda mais acalorada, digamos assim, porque o que acontecia é os professores conseguiam visualizar essa discussão da eficiência energética na prática. Então, eles visualizavam que é possível, sim, junto com o conteúdo ali da BNCC, discutir essa temática. E vale ressaltar que as propostas ali apresentadas, elas eram juntamente com a... elas, digamos, conversava com a proposta da ONI. Então, as aulas eram... a gente utilizava muita metodologia ativa, a gente utilizava bastante a gamificação, né, que é o carro-chefe aí da ONI, certo? E a gente espera que, em 2023, a gente consiga fazer um curso com ainda mais professores, para a gente capacitar certo, mais professores, porque a gente teve um alcance muito bom e muito grande, tanto de professor quanto de estudantes inscritos. E a gente tem que pensar que, se a gente pensa no professor ali, isso reflete no nosso estudante. E, se reflete no estudante, vai refletir no nosso futuro, ok? Bom dia. Eu gostaria de agradecer a todos pelo convite né, e pela importância que a ONI tem dado à opinião e ao papel desenvolvido por nós, professores na escola. O que despertou meu interesse em participar da ONI foi o estímulo ao conhecimento científico e a proposta de soluções a partir do uso racional da energia elétrica. É uma temática muito atual e extremamente necessária tornando, assim, os estudantes multiplicadores de todo esse aprendizado relacionado a uma responsabilidade social e ambiental. É, ela falou da formação... Então, vale muito a pena destacar que a formação oferecida para desenvolver as temáticas foram as temidas aulas síncronas e assíncronas, que é uma herança da nossa pandemia, né? mas que veio de um lado muito positivo, que agora a gente consegue é, fazer essas formações de, de maneira com que a gente consegue é, desenvolver melhor as opiniões de todos os professores e trocar experiências também. É, mesmo não podendo participar das aulas síncronas, é, eram disponibilizadas as aulas assíncronas, onde todos os professores tinham acesso aos vídeos, é, aos slides que foram é, apresentados nas aulas síncronas e tirar todas as suas dúvidas. Um outro ponto importante da formação foi a facilidade com que os conteúdos foram ministrados, porque muitos professores não eram da área, inclusive eu, que sou letrada, sou da área de linguagem. Mas a interpretação da temática, para mim, foi o que me chamou a atenção. Né? É... Um outro fator positivo, é, junto ao desenvolvimento dos estudantes, é o material de apoio que foi produzido, por ele, produzido para eles. É algo que auxilia bastante no processo de formação, e além do fato do calendário da ONU também não atrapalhar o nosso desenvolvimento na escola, porque ele casa com todos os nossos conteúdos vindo alinhado à BNCC. A interação desses estudantes com a parte da gamificação, para a minha experiência, foi algo oposto. Há alguns alunos extremamente encantados, outros alunos com muita dificuldade, justamente pela falta desse conteúdo, né, desse, desse tipo de desenvolvimento de acesso nas escolas mas que continue, porque foi encantador a participação dos alunos quando desenvolve a parte gamificada, inclusive aprendendo melhor o conteúdo. Por fim, esse foi o primeiro ano que os meus alunos participaram né, da ONI, e eu desejo que, em 2023, a gente consiga realizar um projeto muito melhor porque surgem muitas ideias ao longo do, do decorrer do desenvolvimento das atividades pela importância desse desse tema também que a gente possa levar e estender à comunidade externa às famílias em casa né, já que eles são os multiplicadores então gratidão aí aos idealizadores eh, e organizadores da UNI por nos permitir potencializar o aprendizado dos nossos alunos e reconhecer a importância desse nosso trabalho obrigada Obrigada, professora Cássia, professora Tayane. Convidamos agora o diretor de regulação do Instituto Abrad de Energia, Ricardo Brandão, entidade responsável pela organização da Olimpíada e para fazer uso da palavra em nome das distribuidoras de energia elétrica. Obrigado, bom dia a todos. É, o Instituto Abrad, ele congrega um conjunto de distribuidoras de, de energia com foco em, em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Né? É, o, o, o Instituto, junto com as distribuidoras, tem um conjunto de projetos de, de pesquisa científicas, é, desenvolvimento de novas é, tecnologias, sempre com foco em inovação. Então, esse que já é o segundo ano da Olimpíada Nacional de, de Eficiência Energética, é um marco importante. Quando esse projeto começou a ser desenvolvido, junto com a, a, a ANEL, pela primeira vez, deixou todos nós muito entusiasmados. Porque são duas coisas que se casam é, perfeitamente. né A parte de desenvolvimento de tecnologia e inovação, e também esse foco no usuário. Né? Levar, e a gente tem vários desses projetos, de levar a é, educação na ponta, levar isso para o usuário. E de todos os, os, os dados que a gente é, já obteve em outros projetos, sempre que fica claro que quando você leva isso para o jovem, o fator de multiplicação desse conhecimento é muito maior, porque ele leva esse tipo de prática é, para dentro de casa, para os seus familiares. Então, a gente fica muito entusiasmado com esse, com esse projeto. Isso também tem muita relação com o, o futuro da, da energia elétrica, porque o que a gente vislumbra... Né, é uma, uma sociedade cada vez mais eletrificada, carros elétricos, ônibus elétricos, é, equipamentos, internet das coisas, tudo isso precisa de, de energia. E aí entra a parte da eficiência energética, fazer mais com menos. Isso faz, primeiro, com que a energia fique mais barata, e, segundo, eficiência energética é importante por a gente utilizar menos os recursos naturais. Então, isso tem um efeito para o para o meio ambiente, que é fundamental. Numa sociedade que vai demandar cada vez mais energia elétrica no, no futuro, é importante a gente ter a, a, a consciência do papel que a gente exerce nesse nesse universo e fazer com que a gente utilize menos os recursos é, do meio ambiente e onerando menos o nosso planeta. Fico, como eu disse, estamos muito felizes com esse projeto, é, da primeira vez que a gente fez era com algumas poucas distribuidoras, e agora fico feliz da gente ter quase 200 mil inscritos. Espero que a gente continue aumentando esse, esse universo de atendidos e espero vê-los todos no ano que vem. Muito obrigado. Obrigada, diretor Sandoval. Ou, oh, perdão, Ricardo. E, para finalizar esta parte da cerimônia, convidamos para as suas palavras o diretor Daniel Sandoval Feitosa. Bem, bom dia a todos e a todas. Queria aqui primeiro fazer um cumprimento muito especial a, aos pais, às mães, que seguramente foram o grande alicerce na, na vitória que todos vocês alcançaram hoje. Também queria fazer um cumprimento muito, mas muito especial a todos os professores e professoras, porque, sem dúvida alguma, o incentivo de vocês foi fundamental para que vocês todos estejam, nesse dia aqui, muito especial para a gente. Eu fiz questão de sair ali do púlpito, porque eu também queria me lembrar um pouco da época que eu fui professor. Já fui professor também, eu, vi, eu disse ali que eu já fui de tudo um pouco. Tá? Queria cumprimentar, como mais uma vez, todos que estão aqui presentes, familiares, amigos e amigas, que estão aqui com o que eu reputo como o maior investimento para que a gente faça uma sociedade melhor, que é a educação. Sem educação, nós não vamos mudar a realidade do nosso país. Razão pela qual nós acreditamos realmente nesse projeto. Agradeço a Abrad, a todas as distribuidoras que estão presentes, porque esse grande engajamento nosso para um objetivo tão nobre só foi alcançado graças a todos vocês. Quero agradecer também aos diretores da ANEL, que desde sempre abraçaram esse projeto e aqui nas nossas conversas já dizendo que nós temos que ampliar. Então, já tem um grande desafio para os próximos anos. O doutor Elvio, que está aqui presente, já foi reitor de uma universidade. Então, vocês todos vão, graças ao esforço de vocês, e, a, e com a graça de Deus, todos vão cursar uma universidade e, pelos resultados que aqui alcançaram, boas universidades. Também ao doutor Ricardo, também muito entusiasmado com o projeto. A doutora Agnes, que estava aqui presente, mas tem, teve um evento, teve que sair. E também o diretor Fernando, que infelizmente estava, está em uma missão fora de Brasília. É, Dr. Ricardo Brandão, aqui representando todas as distribuidoras, parabéns pelas suas palavras, elas nos deixam também cada vez mais entusiasmados com o projeto do próximo ano. Queria cumprimentar o Dr. Ricardo, também teve que sair há pouco, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, cumprimentar o Dr. Tomás Santana, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e Cultura, e também o diretor do Departamento de Promoção e Difusão da Ciência Tecnológica e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, doutor Daniel Lavouras. Bem, é, hoje é um dia de festa, nós estamos praticamente encerrando esse evento, que foi uma grande, grande construção. Na primeira versão da Olimpíada, nós começamos, salvo me engano, com quatro estados apenas, era um pequeno projeto piloto, e agora nós já estamos, como já dito, com mais de 188 mil alunos inscritos e todas as regiões do país representadas. O que nos dá a certeza de que este projeto ele é inclusivo, participativo e educativo, porque não... E o grande desafio que nós temos nesse projeto, mas principalmente no momento que a sociedade vive hoje, é como usar de forma racional os nossos recursos naturais. E quando a Letícia fez um belíssimo discurso, belíssimo discurso, parabéns à mãe, parabéns ao Jônatas, da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, Parabéns à escola, e você tem que vir dar aula pra gente de como falar aqui. Eu até estou um pouco acanhado de não corresponder aqui na minha fala, porque você foi brilhante. Parabéns, parabéns. E quando a gente percebe um projeto como esse, a gente percebe o quanto é isso, é importante para a cidadania. Cidadania é um conceito que pode parecer bastante distante para jovens aí dos seus 15, 14 anos, mas os cidadãos são formados de momentos como esses. Quando nós, de forma muito consciente, começamos a discutir não apenas a, pró a nossa própria vida, mas a vida dos no da nossa sociedade, como também a vida do planeta, a vida do país. Quando nós usamos a energia elétrica de forma eficiente, nós permitimos, desde o mais simples, que é pagar menos, mas também a gente assegurar que os recursos naturais estão sendo utilizados de forma racional, de forma eficiente. Um outro conceito que eu queria deixar aqui para todos, e vocês em algum momento vão vão decidir que carreira vão seguir, o que é que vocês vão fazer. É, eu queria que vocês lembrassem de uma, de uma expressão, uma palavra chamada propósito. Qualquer que seja a escolha de vocês, alguns podem pensar, eu quero, ganhar mais, eu quero uma profissão para ganhar dinheiro, não tem nada de errado com isso, eu quero uma profissão para ajudar as pessoas mais pobres, isso também não tem nada de errado. Eu quero ajudar a natureza, também não tem nada de errado. Mas o principal, o que permeia tudo isso é o propósito. É fazer algo com um objetivo que seja nobre, com um objetivo que traga bem-estar social, desenvolvimento para o país, ajude a família, aqui a gente sabe que Muitos dos pais e das mães fazem um sacrifício enorme para poder educar os seus filhos. E esse sacrifício ele é, desde o financeiro, para quem tem que pagar a escola particular, pública também, porque não pensem que é fácil. É, transporte público, alimentação, material didático, tudo isso pesa na vida das famílias brasileiras. E... Pensar nisso como um propósito, ajudar a família, ajudar o Estado, ajudar o meio ambiente, ajudar as pessoas que têm mais dificuldade, tudo isso são propósitos. É, eu vou fazer aqui uma... uma confessar, e talvez vocês podem olhar assim, diretores que trabalham em Brasília, cada um tem uma história diferente. E ela é diferente porque é a história de todos vocês. Eu, por exemplo, nasci no Piauí, uma cidade pequena, mas muito importante, chamada Oeiras, foi a primeira capital do estado do Piauí. E eu recebi um vídeo, e para quem é do Piauí, eu acho que é o Matheus, eu gravei o nome dele. Se ele estiver aí, ele levanta a mão. Matheus, isso. Mora no bairro do Renascença, é um bairro na periferia de Teresina, como eu também morei num bairro chamado Saci, também na periferia de Teresina. Mas eu vou contar a história aqui do propósito, como eu já tinha dito. Eu sempre passava as férias no interior do Piauí, nessa cidade de Oeiras, e uma coisa que eu fazia bem legal, achava engraçado, nós não tínhamos energia elétrica na casa do meu avô. Não tínhamos energia elétrica. Então, a gente chegava ali por volta das 7, 8 horas da noite, todo mundo ia dormir, porque não tinha TV, não tinha nada para fazer, e dava sono. A gente ia dormir, no outro dia, aí brincava, subia em árvore, é, fazia de tudo. E aquilo me inquietava, eu falei, Pô, por que, que não tem energia elétrica? E, em algum momento eu falei, olha, isso aqui um dia a gente tem que mudar. Naquele momento eu decidi um propósito de vida. Eu falei, eu vou trabalhar com eletricidade, para trazer eletricidade para cá, para as regiões, por exemplo, que não tem energia elétrica. E aí eu comecei lá de baixo. Meu primeiro emprego foi de eletricista. E aí eu, secretário de educação tecnológica, eu fui fazer escola técnica, ensino médio. E aí eu falei, olha, tá bom, acho que, eu acho que agora eu tenho que fazer uma universidade. E aí eu fui fazer uma universidade. Entrei na universidade com um pouco mais de idade, porque tive que fazer escola técnica, enfim pouco mais de dificuldade também, minha mãe tinha muita dificuldade financeira, mas eu escolhi um propósito. E, assim, por alguns é, caminhos que a vida levou, a gente está aqui hoje. Mas esse pequeno exemplo que eu estou dando para vocês é para dizer que cada um de vocês tem uma história. Cada um de vocês tem uma história, e ela é importante porque ela é a história de vocês. Então, façam a história de vocês, vocês começaram muito, muito, muito bem, estão hoje sendo premiados aqui em Brasília. Agradeço muito aos pais, às mães, às empresas que apostaram nesse projeto, a equipe da ANEL, que trata esse projeto com tanto carinho, tanto carinho, que o superintendente está ali, Paulo Luciano, a Carmen, toda a equipe... Eles, ele, gente, eles parecem de, é, aquele dire, aqueles diretores de escola preocupados se o professor tem o material, se recebeu a, a, a, o material didático, se tem lanche para as crianças. Essa foi a preocupação deles. É claro, estou fazendo aqui uma analogia, mas a preocupação que eles tiveram com esse projeto. Então, é, vocês têm um futuro brilhante. Não mudem esta rota. Não mudem esta rota. Não mudem esta rota porque esta rota é a única, é a única saída para a marginalização, para a pobreza, para a cidadania. Essa é a única saída, a educação. Não tenha dúvida, mais uma vez, todos que aqui estão só estão aqui porque acreditaram e investiram na educação. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês, aos pais, às mães, continuem com esse caminho, de, esse caminho de, de luz que vocês proporcionaram para os filhos de vocês. E aos pais e mães que eventualmente não puderam vir, recebam o nosso sentimento e o nosso agradecimento. Parabéns e que o futuro de vocês seja com muita luz e que muita energia. Sucesso! Agora eu quero pedir com muita calma que todos os alunos venham com os diretores para fazermos uma foto aqui no palco, por favor. Pessoal, pode chegar um pouquinho mais para lá, que está vazio. Vai orientando aí os fotógrafos, por favor. Junta mais. Vai juntando mais, pessoal. Vai lá, para lá, para caber todo mundo. Pode ir. Eu vou sair daqui. Mais alto. Cadê Cadê a Vamos levantar. Podem, por favor, retornar aos seus lugares, por gentileza. Agora, por gentileza, os professores... Venham para uma foto com a diretoria. Podem subir dos dois lados para agilizar, tá? Por favor, os professores. Podem todos, então, retornar aos seus lugares. E, neste momento, nós assistiremos a palestra a ser proferida por Arthur Igreja. Arthur Igreja é palestrante em mais de 150 eventos por ano com o TEDx no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul. É autor do best-seller sobre inovação, conveniência ao nome do negócio, e cofundador da plataforma AAA Inovação com Ricardo Amorim. Arthur é colunista da rádio CBN, além de entrevistado semanalmente em canais como CNN, Globo News, Band News e Record News. Possui Master in International Business nos Estados Unidos pela Georgetown University, Corporate Masters of Business Administration na Espanha pela ESAD, Mestrado Executivo em Gestão Empresarial pela FGV, Certificação Executiva em Harvard e Cambridge, Pós-MBA em Negociação pela FGV, e MBA pela FGV. Por favor, para nosso palestrante, Arthur. Bom dia. bom dia. Casa cheia, muito bom. Quero agradecer o convite. Um momento muito especial estar aqui com vocês. Queria parabenizar todos os vencedores, os professores, toda essa garotada fantástica. É, vou fazer uma série de links também aqui com o que o Sandoval estava falando. Gostei muito da abertura, parabéns. Então, eu vim falar sobre inovação, vim falar sobre tecnologia. Espero trazer aí alguns insights, trazer algumas provocações para vocês. Mas queria, antes de tudo, dizer isso que eu estou admirado por tudo que vocês fizeram. Então, parabéns para todo mundo que veio aí de várias regiões do Brasil é, participar desse evento. Então, vamos lá, pessoal. É, vim falar sobre esse mundo aí de tecnologia, de transformações é, recentemente eu estava... E por que está todo mundo falando sobre inovação? Né? Por que, que esse tema está tão quente? Recentemente eu estava em evento lá em Portugal e o presidente da Microsoft falou um negócio muito legal. Acho que ele conseguiu enquadrar essa bagunça toda que nós estamos vivendo. Né? Ele falou o seguinte, não sei se vocês se deram conta, mas nós estamos saindo da maior pandemia que o mundo viveu em 100 anos. É, quando a pandemia começou a dar uma quietada, a Europa entra na maior guerra que ela teve em 70 anos... E o mundo agora tentando entender esse fenômeno de inflação, essa coisa toda, e tudo isso acontecendo em menos de três anos. Ou seja, é muita coisa ao mesmo tempo, junto com essa evolução tecnológica. E aí sempre me pedem para falar sobre inovação, né? que é uma palavra que está sendo super usada já faz algum tempo. Então deixa eu tentar aterrissar aí o que, que eu acho que é inovação. Muita gente é, atrelou a inovação nos últimos anos à disrupção, né? ou seja, aquelas coisas, tudo vai mudar de uma semana para outra e tudo mais... E eu acho que a gente tem que olhar mais as pequenas coisas, as pequenas oportunidades. Porque o que, que aconteceu com esse fenômeno da disrupção? Acabou afastando as pessoas, acabou assustando as pessoas. Então, para a gente inovar, um dos pontos é que é o seguinte, a inovação ela não pode assustar ou excluir. Tá? Então, por isso que tem muito a ver com o que o Sandoval estava falando com, sobre propósito. Por que, que eu estou mostrando essa propaganda aqui? Porque a história da inovação, se ela for enquadrada, e nos últimos anos foi exatamente o que aconteceu, que foi o seguinte, ah, tal empresa desapareceu, e tal negócio desapareceu, e é o fim de tal profissão, então você tem que ficar atento. É, eu lembro de um evento que eu fui fazer em São Paulo, que era um evento da área médica, e aí eu estava esperando para ser chamado, e aí um médico chegou para mim e falou o seguinte, ah, você é o cara que fala de inovação? Eu falei, sou. Daí ele, ah, você vai falar então que no futuro não vai precisar de médico. Eu falei... É exatamente o contrário. Nós vamos precisar cada vez mais de seres humanos, mais de pessoas. Pessoas com atitude, pessoas atuantes. É o contrário. Então, inovação não pode ser isso, sabe? É, robô vai substituir pessoa, tecnologia vai causar desemprego. Essa é uma visão muito estreita das coisas. E por que é importante a gente não assustar as pessoas? Para poder acolher elas. Por que eu estou mostrando essa figura aqui? Lá nos anos 90, é, o pessoal estava tentando encontrar uma forma para reduzir o tabagismo, né? reduzir o consumo de cigarro. E aí o que, que aconteceu? Todo mundo fumava, muita gente fumava nos anos 70, 80 e 90. E aí lá nos anos 90, aqui no Brasil, aconteceu uma coisa que foi o seguinte. Para tentar fazer as pessoas fumarem menos, começaram a colocar aquelas figuras na carteira de cigarro que diziam o seguinte, olha, você vai ter câncer, você vai morrer, você vai ter não sei o quê. Pouca gente sabe que a coisa melhorou anos depois, mas por outras medidas. Quais foram elas? É, por exemplo, nos anos 90 a gente chegou a ter restaurantes apartados, ou seja, é, você tinha uma ala de fumantes e uma ala de não fumantes. Aí as pessoas começaram a ver o seguinte, aí, será que vale a pena por causa de um cigarro eu almoçar longe da minha família? Será que vale a pena por causa de um cigarro eu jantar longe da minha família? Claro que não, porque Porque é uma causa maior, porque é um propósito maior. E por que eu estou falando da figurinha? Porque se a gente não leva em conta a emoção das pessoas, por isso que a inovação ela tem que ser inclusiva. Ela tem que trazer acolhimento, tem que trazer coisas boas, não o susto e o medo. O que aconteceu quando eles colocaram as tais das figurinhas dizendo o seguinte, você vai ter câncer. Para para pensar comigo. Uma pessoa quando está indo fumar, ela está ansiosa, ela está com ansiedade, ela está com medo. Aí você vai lá e coloca uma figurinha dizendo o seguinte, você vai ficar doente. Qual o sentimento que você desperta na pessoa? amor, tranquilidade, tá entendendo? O pessoal olha e fala assim, caraca, isso aqui vai me fazer mal. E aí, o que, que acontece? Ela fuma mais. Então aquela medida acabou fazendo com que vendesse mais cigarro ainda no Brasil. Ou seja, a gente não pode ir por esse lado, sabe? A inovação é... Ou você muda, ou a sua carreira não vai dar certo, ou a sua vida não vai dar certo. Não, tem que ser o seguinte, tem que ser o contrário. Tem que ser o seguinte: inovar é uma coisa que traz desenvolvimento, que traz eficiência, que traz uma vida melhor. Então, muitas vezes as pessoas falam, me perguntam assim, Arthur, você está vendo tal país que está com um monte de robô, pô, que bom! porque eles vão ser mais produtivos, eles vão ser mais eficientes, eles vão gerar mais, é, mais é, riqueza para dividir. E todo mundo está passando por isso, especialmente nos últimos dois anos. Falando aqui um pouco para os professores, né? o que, que a gente passou nos últimos tempos? Teve uma pesquisa muito interessante no comecinho da pandemia, pediram para os professores o seguinte, e eu fui professor durante muito tempo, então eu posso falar isso com conhecimento de causa. No comecinho da pandemia pediram o seguinte, o tal do ensino à distância vai funcionar, só para vocês terem ideia, o índice de resposta dizendo não foi de 80%. 80% falaram, isso aí não tem como dar certo. Só que teve uma coisa muito interessante que pediram... A segunda pergunta foi o seguinte, você se sente confortável para dar aula pela internet? E aí a resposta foi de 90%, dizendo que não. E quando perguntaram, você já deu pelo menos uma aula pela internet? Aí o índice foi de 5%, traduzindo mais uma vez, pensar na emoção do ser humano. Quando a gente não conhece tecnologia, a gente se sente inseguro por nunca ter usado e essa insegurança faz a gente fazer o quê? Se afastar da inovação, se afastar daquilo que é novo. Por quê? Porque a gente não sabe mexer. Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai propor uma, uma inovação, algo novo. Por exemplo, quando chegou o Pix no Brasil, é, eu estava fazendo um trabalho com uma instituição financeira e o pessoal estava só cadastrando PIX, então falando o seguinte para os clientes, vamos cadastrar PIX, cadastrar PIX. Eu falei, pessoal, vocês conversaram com as pessoas para saber se elas sabem usar? As pessoas não sabiam usar, e daí o que, que elas achavam? Que PIX era abrir a porta do celular para bandido tomar o seu dinheiro. Então o que, que tinha que ser feito antes? Escuta, vamos. daí o que, que eu propus para essa empresa? E o que, que eles começaram a fazer? Na entrada das agências, eles recebiam as pessoas e falavam o seguinte, o senhor sabe fazer Pix? A pessoa falava, não. Não, então vem cá, eu vou te mandar um real... E você vai me mandar um real de volta. A pessoa aprendia a usar e falava assim, caramba, é instantâneo, olha que prático que é isso aqui. E aí a pessoa começava a voltar ao Pix. Então ela chegava na agência com medo de fazer aquilo e ela saía falando, caramba, como a inovação é uma coisa boa. Então nós temos que pensar nisso. Pessoal, inovação nada mais é, só para explicar para todo mundo, inovação não é tentar fazer inovação, a invenção que vai mudar a humanidade. Sabe o que é inovação, no final das contas? É o seguinte... E existe um negócio chamado contexto. O que é contexto? É tecnologia, são as possibilidades do que a gente pode fazer. E existe o quê? A nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Então o que eu quero dizer com isso? O nosso maior desafio é fazer com que o maior número de pessoas possam desfrutar aquilo que já está disponível em 2022. O que acontece, pessoal? Aquilo que o Sandoval estava falando no começo, que na cidade dele não tinha eletricidade, certamente, o que acontece? Já existia eletricidade em cidades próximas há muitas décadas. Traduzindo, o povo daquela cidade não estava vivendo no presente, eles estavam vivendo no passado. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é oferecer para as pessoas aquilo que outras pessoas já usam. Você está entendendo? Esse é o nosso desafio. É trazer mais pessoas para esse trem chamado 2022, que agora é quase 2023. Muitas pessoas acabam vivendo nos anos 60, nos anos 70. Elas têm uma eficiência energética, elas têm um jeito de viver a vida que não é aquilo que já está pronto em 2022 tá entendendo? Então esse é o nosso desafio, não é, é esses exageros, sabe, porque inovação nos últimos anos ficou muito assim, startups gigantescas e algumas delas deram muito errado, sabe, justamente por questões éticas, então você pega, por exemplo, o caso da Elizabeth Holmes, era uma menina que todo mundo falava o seguinte, ela é a próxima, o próximo Steve Jobs, né, ela vai causar um impacto gigante no mundo, ela criou uma, uma startup na área da saúde, o que, que aconteceu duas semanas atrás? Ela é, vai passar 11 anos na prisão, porque ela tentou fazer um negócio que ia crescer a todo custo, só que sem levar em conta princípios éticos. Então, também não é fazer as coisas na marra, sabe? fazer as coisas a toda força. Ah, então, a gente está vendo isso. né? A gente está vendo esse ano demissões nas empresas de tecnologia e tudo mais. Por isso, gente que eu me preocupo mais com o que a gente pode fazer de prático, sabe? É menos esse exagero da disrupção e mais o que vocês já estão fazendo, o que você, no que vocês foram premiados, que são coisas que causam impacto prático hoje na vida das pessoas. Então, o que o mundo está oferecendo para gente, se você parar para pensar a velocidade de mudança, isso aqui é 2008, 2008, olha que fantástico. 2008 é o primeiro filme do Homem de Ferro, em que o Tony Stark, ele lá em 2008, ele usava um assistente pessoal chamado Jarvis. O que, que era o Jarvis? Era o assistente que falava com ele e resolvia os problemas para ele. Imagina você que em 2008 isso aqui era um filme da Marvel, né? Um assistente pessoal para uma pessoa e que respondia a ela e fazia as coisas. Na última Black Friday, a Alexa estava por 206 reais. Então, em 14 anos, uma coisa que é da Marvel está dentro da casa das pessoas por 200 reais. É nesse mundo que a gente está vivendo. Só que a grande pergunta é, tá bom, legal, tem todas essas possibilidades, mas como é que eu gero impacto prático na vida das pessoas? Como é que eu transformo isso daqui em coisa que é prática? Então, o mundo que a gente está vivendo... É um mundo em que as pessoas estão conseguindo, é, usando tecnologia, usando essa cabeça nova, elas estão conseguindo fazer coisas que desafiam aquilo que está no nosso dia a dia. Um exemplo que eu sempre gosto de usar, é que quatro anos atrás, se vocês procurarem lá no YouTube, eu fui lá visitar a loja da Amazon que não tem saída, né? Quer dizer, é, tudo é por câmera, tudo por inteligência artificial. E aí muita gente falou, caramba, inteligência artificial, eu falei, gente, não é isso. Os caras estão conseguindo mudar uma coisa que nós fazemos há 100 anos, que é o quê? Como é que funciona essa loja da Amazon? Você, há quatro anos atrás, gerava um QR Code no aplicativo da Amazon, entrava na loja, bipava o QR Code e a partir daí a Amazon, ela estava te rastreando por câmera e ela sabia que era o Arthur, está lá usando azul, ele é alto, tal, tal, tal. Então eu só pegava os produtos na prateleira e eu saio com os produtos, eu não preciso passar num caixa. E todo mundo falou, ah, então são as câmeras. Não, o que a Amazon fez é que ela devolveu tempo para as pessoas. Para para pensar que o que a gente faz o tempo inteiro, para para pensar quando você entra num supermercado. O que, que você faz? Você entra lá, pega produto na prateleira, aí você coloca tudo dentro de um carrinho, aí esse carrinho, você vai lá, pega uma fila, tem um monte de gente na sua frente, porque o processo é lento, aí você vai lá, tira todos os produtos do carrinho para apresentar para uma pessoa, a pessoa vê os produtos, contabiliza, aí você paga com dinheiro, cartão, seja lá o que for. E para onde que esses produtos vão? Para o carrinho, mas não é exatamente onde eles já estavam. Então, você imagina que você coloca os produtos no lugar onde eles já vão ficar, só que você tira eles e tem fila para você fazer isso. Então, você tira as coisas, coloca as coisas e gasta sacola e tal, tal, tal. Traduzindo, é uma perda de tempo gigantesca. A Amazon falou o seguinte, vamos aumentar a eficiência disso? Então, quando você tem esse raciocínio de melhorar o tempo da vida das pessoas e hoje essas coisas elas estão ficando simplesmente inacreditáveis. Né? Eu vi isso daqui a quatro anos atrás. Aí, em agosto, então eles tinham resolvido o quê? A saída da loja, que é um negócio muito louco. A primeira vez que eu fui usar, dá medo. Porque a loja, ela fala o seguinte, pegue os itens e saia. É muito estranho para o teu cérebro, entendeu? Porque você se sente assaltando o lugar. Tipo, como assim só tem uma porta de saída? Aí tava eu lá em São Francisco... Eu falei, cara, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar errado. Eu peguei, peguei tipo uma bolacha assim, aí fui saindo um passo depois do outro, falei, cara, eu sou brasileiro, os caras vão pegar meu passaporte, isso aqui vai dar uma... eu vou ser deportado para o Brasil. Aí eu fui saindo um passinho depois do outro, cara, no que eu passei na porta da loja, apitou meu celular e falou o seguinte, a Amazon 5 dólares cobrou, tá? eu falei, ufa, paguei o negócio, né? agora eu posso sair. O que, que os caras fizeram agora? Quatro anos depois... Então, imagina o tempo que eles economizaram de carrinho de saída. O que, que eles passaram os últimos quatro anos? Aumentando a eficiência, eficiência, eficiência, eficiência. Porque se eles resolveram a saída, faltava resolver a entrada. O que eu falei para vocês que eu fiz quatro anos atrás? Eu tive que abrir o aplicativo, gerar um QR Code, Bipar o QR Code, abrir a porta e entrar na loja. O que, que os caras fizeram nos últimos quatro anos? Eles falaram, vamos salvar tempo das pessoas. E os caras criaram um sensor que lê a palma da tua mão a 10 centímetros de altura. Cara, é surreal. E aí o que acontece? Eu fui lá em agosto, é, cadastrei a minha conta da Amazon e os meus cartões de crédito na palma da minha mão. Então assim, eu não preciso mais de celular, eu não preciso de aplicativo, eu não preciso de cartão, eu não preciso de Pix, eu não preciso... Eu sou o aplicativo. Então eu fui lá o primeiro dia, aprendi a mexer, né? aí cadastrei os negócios todos. No segundo dia eu estava hospedado perto da, da loja... Aí eu cheguei, fiz assim, a porta abriu, eu fui lá, catei os itens, saí, deu tudo certo. Tinha uma pessoa que estava fora da loja, e eu juro para vocês que aconteceu isso, a pessoa estava olhando aquilo, e a hora que ela viu eu entrando, ela me parou na saída. E ela falou assim, moço, você acabou de abrir aquela porta com a sua mão. <risos> na cabeça dela, eu era o Tony Stark, <risos> entendeu? Tipo, e é isso que eu brinco, né? Isso que ela não sabia o meu sobrenome, que é igreja, né? Ela ia achar que tipo... É. Mas enfim. Então, eu entrei numa loja, paguei o um negócio, saí e tal, eu não levei 15 segundos. Então é isso que a gente tem que pensar, tá entendendo? Como é que a gente melhora a vida das pessoas? E esse setor da energia é simplesmente o setor com maior potencial da história. Por quê? Porque você pode, por exemplo, é que nem eu sempre falo. Para para pensar num empreendedor, alguém que está fazendo uma empresa. A pessoa resolve fazer o seguinte, eu vou fabricar uh, essa pasta aqui. Então, eu vou fabricar pasta de couro. tá? A pergunta é, será que as pessoas vão querer comprar isso aqui no ano que vem? Será que as pessoas vão precisar de pasta no ano que vem? Não sei, tá entendendo? A Anel decidiu comprar essa pasta, que é linda, maravilhosa, mas eu não sei se precisa disso para o ano que vem. Agora, a questão é, qual o setor da economia que não precisa de energia, que não precisa de energia mais barata? Qual pessoa no universo não precisa de energia? E esse setor está passando por oportunidades que são surreais. Por quê? Porque não existe nada que as pessoas precisem tanto quanto comida e energia. Então para para pensar que isso tem a ver com a nossa cabeça. Eu sempre falo sobre isso. É como que a gente implementa inovação nas coisas que estão à nossa volta. Por exemplo, teve um trabalho que eu fiz esse ano que eu também gosto de contar. É, uma associação de postos de gasolina pediu para eu fazer um evento, um evento todo mês com um monte de dono de posto de gasolina. E aí o que está acontecendo nesse setor? O pessoal começou a perceber o seguinte: caramba, a gente ganhava muito, muito dinheiro. Agora a gente está ganhando bastante dinheiro ainda, mas está estabilizando. Em alguns lugares do Brasil está caindo. E o pessoal falou: "Pô, mãe, o que está acontecendo? Que o nosso posto está dando menos resultado que os últimos anos?" E aí eu comecei a mostrar essa foto, comecei a mostrar essa foto, que tem tudo a ver com a eficiência, com a transformação que a gente está vivendo. Aí o pessoal olhava essa foto e eu perguntava, vocês lembram dessa foto? Aí o pessoal falava, ah, sim, semana retrasada acabou a temporada da Fórmula 1, né? Eu falava, não, não tem nada a ver com isso. Essa foto é de 2013, 2013, foi o último ano que os carros de Fórmula 1 foram abastecidos. Por quê? Porque desde 2014, os carros da Fórmula 1 são híbridos. O que, que isso quer dizer? Eles têm bateria. Então, como eles têm uma força dinâmica gigantesca, imagina um carro de Fórmula 1, atinge 340 por hora. Ele faz a frenagem em 200 metros. Nesse período, ele carrega a bateria que ele usa para arrancar na próxima reta. Traduzindo, o carro ganhou autonomia, porque ele se tornou energeticamente mais eficiente. E aí o que acontece? Ele não abastece mais. Ele não abastece mais durante a corrida. Pois bem, o que, que isso tem a ver com a vida real? É exatamente o que está acontecendo à nossa volta. Os carros faziam 500, os mais econômicos, os 1.0 super econômicos, faziam de 400 a 500 km por tanque. Semana passada a gente viu, certificado aqui no Brasil, um carro de uma fabricante chinesa que faz 1.100. 1.100 km com um tanque de gasolina. Por quê? Porque ele é híbrido, sem falar nos 100% elétricos, né? Então, esse setor está passando por coisas incríveis. E quando a gente olha a situação do Brasil, sabe o que eu escuto de muita gente? As pessoas falam o seguinte, ah, Arthur, mas tudo isso daí é, eu não estou vendo acontecer. Mas então, é, dá uma olhadinha o que está acontecendo em outros lugares do mundo e aí a gente tem uma chance de fazer aqui. Por exemplo, por que, que o pessoal fala, não estou vendo? Porque você não está vendo ainda. Por exemplo, isso daqui, o ano passado, Carros 100% elétricos no Brasil, 2.800 carros, traduzindo, nada, zero. Só que aí você para para pensar, esse número que é de 2021, nesse ano ele foi batido no mês de maio, traduzindo, tudo o que aconteceu no ano passado em 12 meses, nesse ano aconteceu em 5. No ano que vem, a perspectiva é que esse número seja a cada dois meses, e assim vai indo. E aí o que, que acontece na prática? A gente começa a ver esse tipo de coisa. Tem país, por exemplo, caso da China no ano passado os caras venderam 3 milhões e meio de carros elétricos, só 100% elétrico, não estou nem falando de híbrido. tá? Isso daqui causa uma descentralização na geração, na, no consumo, na comercialização de energia, que é um negócio sem precedentes, sem precedentes. Quando você olha o que está acontecendo aqui, essa forma de energia, dá uma olhadinha nisso daqui. Há 10 anos atrás, aliás, há 12 anos atrás, era a forma de energia mais cara comparada com todas as outras. Passaram-se 10 anos, é a mais barata. Então, quer dizer, você pisca o olho, mudou absolutamente tudo. Coisas que eram impensáveis. Imagina, petróleo estava aqui, quer dizer, era o segundo é, mais caro, hoje é disparadamente o mais caro e solar e energia eólica está aqui embaixo. Quando você olha isso, aquela coisa que, ah, mas eu não estou vendo isso acontecer. Dá uma olhada no que está começando a acontecer. Isso daqui é uma reportagem do mês passado falando, carro elétrico começa a ser realidade no Brasil Assim como fila em eletroposto. Eu falei com um amigo meu, alugou um carro numa locadora, um elétrico, chegou para carregar num lugar, tinha uns sete carros antes para carregar. E aí as pessoas falando, tá vendo? Não vai pegar porque não tem onde carregar. Aí eu conversei com outro amigo meu ele falou, olha o tamanho da oportunidade. Por que, que as pessoas não estão colocando o carregador em tudo que é canto? Ou seja, esse mercado de energia está mudando tudo, tudo. Vocês... A, vocês decidiram olhar para a eficiência energética, participar desse belíssimo programa da ANEL, é, vocês estão começando a se conectar, é, não estou dizendo que a carreira de vocês precisa ser nessa direção, talvez vocês vão se descobrir qualquer outra coisa, entendeu? Vocês vão se descobrir artistas, médicos, sei lá, qualquer outra coisa, é, mas é um setor absolutamente fabuloso. E aí, o que está acontecendo é que as empresas estão começando a olhar isso, porque essa história, por exemplo, de ESG... Não é uma questão de fazer porque é bonito, é uma questão que os consumidores estão dizendo o seguinte, eu vou comprar de empresa que for energeticamente eficiente. Por quê? Porque ela respeita o bolso das pessoas, ela vai ser mais eficiente e ela preserva o meio ambiente. Então o consumidor está demandando isso daqui. Você pega o caso das americanas e do mercado livre, eles estão mudando 100% da frota para carro elétrico. É, nos Estados Unidos, isso aqui vai acontecer no Brasil, num piscar de olhos. Nos Estados Unidos é mais barato ter um carro elétrico do que um carro a combustão. Ou seja, cara, as coisas estão mudando por absolutamente todo lado. Por que, que eu estou falando isso? O elétrico é mais caro para ser comprado, mas ele não dá manutenção. E você carrega ele em qualquer lugar. Ou seja, em três anos é mais barato, em três anos vai gastar menos dinheiro do que ter um carro a combustão. E aí o que a gente começa a ver é que o Brasil está numa posição única para quem olhar para eficiência, pro setor energético, para o setor elétrico, para olhar para esse tipo de coisa. O mundo, só para vocês terem ideia, eu postei isso esses dias, até o ano passado, o mundo tinha investido um bilhão de dólares num negócio chamado hidrogênio verde, hidrogênio verde, até o ano passado. Aí sabe o que aconteceu? O maluco do Putin resolveu invadir a Ucrânia, né? E aí a Europa, tem muita gente que pergunta, por que os caras não revidaram? Pô, o cara tá lá no quintal deles, foi lá e invadiu um país, por que não revidaram? Sabe por quê? Porque o Putin tem a Europa na mão. Por quê? Porque ele fornece o gás e energia para aquecimento. Então ele invadiu na véspera do inverno. Só para vocês terem ideia, semana, sei lá, umas duas, três semanas atrás, eu estava num evento em Goiânia, tinha uma pesquisadora da Alemanha que veio, ela falou o seguinte, cara, eu gastava 200 euros para abastecer o meu gerador diesel, porque eu moro numa casa antiga, para não morrer de frio. O último abastecimento que eu fiz custou 1.300 euros. E eu tenho que fazer isso a cada três meses. E daí ela falou o seguinte, antes eu ligava o aquecimento quando a casa chegava em 7 graus. Esse ano eu esperei até menos 5 para economizar energia. Você imagina que é uma pessoa dentro de casa menos 5? Então, quando você olha, nesse ano, investimentos em hidrogênio verde no mundo, 385 bilhões contra 1 um no ano passado. 100 bilhões só da Alemanha para se livrar da Rússia. O que é hidrogênio verde? É uma forma de geração de hidrogênio, que você tem dificuldades de armazenamento, uma série de coisas, célula de hidrogênio. Mas, fundamentalmente, você tem que ter uma matriz limpa para poder gerar hidrogênio verde. Qual que é o segundo país que tem a matriz mais limpa do mundo? O Brasil. Onde é que está sendo construída a maior usina de hidrogênio verde no mundo? Sauípe, na Bahia, norte da Bahia. Ou seja, o Brasil está numa posição absolutamente incrível. E aí, a gente, nós somos um dos poucos países a ter biocombustíveis, enfim... Então, gente, quando você olha esse panorama, é, o setor energético está sendo de tal maneira estratégico que olha só que coisa curiosa que eu falei lá dos postos de gasolina. No passado, os postos colocaram loja de conveniência, o varejo foi para os postos. Sabe o que aconteceu agora? O varejo começou a colocar energia. Então, isso daqui virou diferencial no lugar onde, em que shopping que a pessoa vai, porque ela escolhe aonde ela vai abastecer o carro dela. Ao ponto que aconteceu isso daqui. Essa daqui, para mim, é uma das histórias mais incríveis de 2022. Eu compartilhei isso daqui. Essa aqui é uma das histórias mais incríveis de 2022. O quanto que o setor energético é importante. Sabe por quê? O que aconteceu foi o seguinte. A historinha é a seguinte. Uma fabricante de carro chamada Volvo, eles perceberam que para vender mais carro, já que os carros vão ser elétricos e híbridos, a pessoa tem que saber onde é que ela vai carregar. Então, eles decidiram fazer o seguinte. Bom, para tranquilizar a pessoa que ela vai ter onde carregar o carro, eu vou colocar um carregador a cada 40 quilômetros nos Estados Unidos. Ou seja, nunca a pessoa vai estar a mais de 40 quilômetros de um ponto de carga. Segunda coisa que a Volvo fez. Ela criou um carregador que carrega o carro em 14 minutos. 14 minutos! O carro está vazio, ele ganha 500 quilômetros de autonomia em 14 minutos. E aí sabe o que aconteceu? Em vez de a Volvo procurar com o carregador dela, os postos de gasolina, ela anunciou a parceria com a Starbucks, com a rede de café. Por quê? Por dois motivos. Tem um Starbucks a cada 40 quilômetros nos Estados Unidos e a pergunta que a Volvo fez foi aonde é mais legal passar 14 minutos, num café ou num posto? Porra, num café. Então eles anunciaram a parceria, traduzindo, sabe o que, que se tornou estratégico, absolutamente estratégico, uma empresa que vende café, para vender café. O que, que ela precisa ter hoje? Energia, para vender café tem que ter energia, tem que ter energia junto com ela. Então esse setor é, é surreal, é incrível. Por isso que eu falo que essa pauta não é a pauta do é, ah, é bonitinho ser ecologicamente correto, negativo. Sustentabilidade tem a ver sabe com o quê? Sustentabilidade tem a ver com sustentável no tempo, durar mais tempo. Então uma empresa hoje, para ela durar 10, 20, 30 anos, ela vai ter que ser por definição sustentável. E aí, aqui é só para mostrar que eu estou tentando fazer a minha parte, mas tô, é, eu, eu instalei, ó, tá aqui, ó, só para provar, dados da usina Arthur Igreja, essa daqui é a minha pequena contribuição para o mundo. Então, gente, hoje nós temos que correr contra o aquecimento, nós temos que encontrar formas de aumentar a eficiência, de reduzir desperdício, nós temos que facilitar a vida do consumidor, por exemplo, para para pensar... Me chamou, não sei se vocês viram essa notícia, mas eu, me chamou muita atenção. No primeiro momento eu falei assim, cara, o que esses caras estão fazendo? Procurem depois o caso da Heineken, que é uma cervejaria, né? que é uma marca de cerveja. Um dia eu vi um outdoor e estava escrito lá, Energia Verde Heineken. Eu falei, o que esses caras estão fazendo? Dei uma pesquisadinha depois. Os caras criaram um programa em que qualquer consumidor entra no site deles, cadastra a sua unidade consumidora e ganha 20% de desconto. Por quê? Porque a Heineken assume a geração deles, da, do, do consumidor final, do estabelecimento. Então, hoje, tem oportunidade para tudo que é lado. Por isso, gente, que inovação nada mais é do que trocar ideia. Inovação nada mais é do que olhar a vida das pessoas. Inovação não é ficar tentando assim, eu vou inventar um negócio. A gente não precisa inventar, gente. O mundo tem tanta necessidade na nossa frente, o tempo inteiro, é, é o que vocês fizeram. É a cabeça que vocês já têm, É a cabeça de olhar a tua volta e falar assim, como é que eu transformo essa realidade e faço ela um pouco melhor? É isso, com o apoio dos professores. Então, eu estou falando aqui para vocês que são... E outra, vocês acabaram de se tornar exemplo para os colegas de vocês. Vocês acabaram de se tornar exemplo de vir até Brasília, de ter participado de um concurso, de ganhar um concurso, de fazer uma viagem. Então, vocês, os pais, os professores... Vocês se tornam um exemplo de falar o seguinte, dá para fazer mais, dá para fazer coisas incríveis. É só trocar ideia, é só ter esse fluxo de ideias. É só olhar que a gente pode mudar qualquer mercado, qualquer mercado. Você pega, por exemplo, o mercado da energia é o mercado mais tradicional. Mas você pega o que está acontecendo em todo o mercado, por exemplo, Netflix. Porra, super líder, empresa digital, acabou de ser ultrapassado por uma empresa tradicional, que é a Disney. Por quê? Porque ela inovou mais rápido, porque ela decidiu inovar mais. Então, gente, o que a gente precisa fazer com esse país, conectando uma vez mais com o que o Sandoval falou, o Brasil, essa pergunta me faz o tempo inteiro, se o Brasil é inovador? Deixa eu tentar responder para vocês em duas partes. O Brasil, na média, não, não é. Mas o que está acontecendo, e vocês, nós somos esses agentes de transformação, pelo seguinte, dá uma olhada. Brasil tem uma das maiores economias do mundo. Brasil está no top 10 de economias do mundo em tamanho. Por quê? Porque tem poucos países que têm 200 milhões de potenciais consumidores. E aí você olha o ranking de inovação, a gente está na posição 54, ou seja, é muito baixo. Agora, por outro lado, nós somos ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o nono país com a maior quantidade de startups que valem 1 bilhão de dólares. Então, por que acontece isso? Porque sabe o que, que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil é isso daqui. É isso aqui que a gente tem que melhorar. Esse aqui é o nosso desafio. As nossas startups, vocês, os, as pessoas acima da média, o que, tá acontecendo, o que acontece no Brasil é que o nosso desafio é envolver mais pessoas. Então, sim, parabéns, vocês foram vitoriosos. Estou falando dos pais, estou falando dos professores e estou falando de vocês. Mas o que acontece? Não pode ser só você. Tem que envolver mais pessoas, tem que trazer mais pessoas para esse movimento. Por que eu estou falando isso? O Brasil é isso daqui. O Brasil tem recordistas mundiais, o Brasil tem campeões olímpicos, o Brasil tem medalhistas, como vocês são, o Brasil tem pessoas premiadas. Só que o que acontece? São muito poucos. Então, por exemplo, quando chega a Olimpíada, nós somos um dos maiores países do mundo. O que acontece? A gente vai lá e ganha cinco, seis ouros. Tem outros países que ganham dezenas de ouros. Então a questão é envolver mais pessoas. Por que, que nós nos destacamos, por exemplo, nisso daqui? Porque tem muita, muita, muita, muita gente que joga futebol no Brasil. E aí o que acontece? Acontecem duas coisas. Tem muita, muita, muita gente que joga futebol e acontece isso daqui. As pessoas olham os cases de sucesso. Ou seja, é, se o Vini Júnior conseguiu, talvez eu consiga. São cases de sucesso. A segunda coisa, tem capital, porque as marcas colocam dinheiro no futebol. Elas anunciam no futebol, elas patrocinam os times. A gente tem o quê? Colaboração. Um clube ajuda o outro, um jogador tenta puxar o outro, tem jogador que patrocina outro jogador quando está começando. A gente tem já conhecimento de como é que forma jogador de futebol. Por quê? Porque a gente já formou décadas de jogador de futebol. E a gente tem pessoas com coragem, que falam o seguinte, quer saber, eu acho que eu vou tentar ser atleta. Agora, que tal a gente fazer isso daqui, não com o futebol, mas com o conhecimento? Que tal a gente transformar um país que, tudo bem, a gente pode continuar sendo o um país do futebol, mas que tal a gente ter esse panorama aqui? A gente não está lá, por exemplo, se vocês pegarem o ranking das seleções mais valiosas do mundo, o Brasil é o número 2. Então, por que a gente não coloca o Brasil no número 2 aqui também? Está entendendo? Por exemplo, o Brasil só está atrás da Inglaterra na Copa. Em seleção com os maiores valores, a seleção com maior potencial, a seleção brasileira só vale menos do que a seleção da Inglaterra. A pergunta é: por que a gente não faz isso na inovação? Por que a gente não faz isso com as empresas? Por que a gente não faz isso no setor da energia? Então esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, não só no futebol. E aí, só para terminar o meu papo aqui com vocês, eu queria é, falar cinco ou dez minutos das coisas que eu queria muito ter ouvido é, se eu tivesse sentado nessa cadeira aí. As coisas que eu gostaria de ter ouvido, né? Então isso é papo de velho, mas enfim, me... todo, todo velho fala isso, né? Tipo, porra, eu tenho conselhos para dar, né? Toda pessoa velha começa a falar esse tipo de coisa, eu tô preocupado. Mas enfim, cara, é, a coisa que é o seguinte, a coisa que eu demorei muito para sacar, a coisa que eu demorei muito para perceber é que é o seguinte: o que diferencia as pessoas é um negócio de chamar maturidade. Sabe o que é maturidade? É menor necessidade de estímulo externo. Sabe? Traduzindo isso em bom português, cara, tem gente que você tem que puxar, tem gente que você tem que empurrar, tem gente que se mexe. A diferença fundamental na vida é essa, tá entendendo? Então tem muita... alguns dias atrás eu escutei uma pessoa falando o seguinte: eu pedi, ah e aí, vamos, sei lá, dar uma caminhada hoje, vamos dar uma corridinha, vamos fazer alguma coisa. E aí a pessoa falou pra mim o seguinte: Ah, mas então, puta, que eu tô num. Eu tô aqui num lugar, eu tô num almoço, é, que eu tava conversando com o pessoal, eu acho que aqui ninguém faz atividade física. A pergunta é: problema deles. <risos> Dane-se! Tá entendendo? Tipo, e daí? Você vai tornar a vida deles igual à tua, quer dizer, você vai tornar a tua nivelada pela deles? Isso é que não dá para deixar acontecer, você está entendendo? Porque a vida, ela dá uma série de voltas malucas, por exemplo, na, eu só fui acordar para isso na faculdade, na, no, no, no colégio, porra, adorava estudar e tudo mais, mas o tempo inteiro é o seguinte, o que, que me pediram fazer? Me pediram para fazer? Ah, pediram para fazer essas quatro coisas, eu fazia as quatro coisas. Tá entendendo? A hora que você fala o seguinte, tá, o que é bom para mim? O que, que me faz bem? Aí, se estão me pedindo fazer três, eu vou fazer dez, porque eu acho que dez é bom. A tua vida, aí ela começa a ser substancialmente diferente. E quando eu falo das voltas, uma coisa que aconteceu comigo na faculdade, eu fiz engenharia, e aí eu falei, o que eu pensei, quando eu entrei na faculdade, eu falei o seguinte, cara, isso aqui vai ser tão bom quanto eu for bom. Então, eu me dedicava de corpo e alma aquilo e teve uma ocasião que tinha uma, uma disciplina, que era do setor elétrico, eu fiz Engenharia de Controle e Automação, e aí basicamente estava eu e um amigo meu, na turma inteira, tinha um professor que, cara, a matéria dele era, era difícil pra caramba, era muito difícil. E basicamente eu e um amigo meu fazendo os trabalhos, e estudando, e fazendo as coisas. E aí teve um camarada, numa oportunidade que ele chegou, eu nunca vou esquecer isso, ele me deu um tapinha nas costas, ele chegou e falou assim, E aí, Arthur, como é que está o trabalho? tá quase saindo? Eu falei, Como assim? Porque era uma aula vaga que a gente tinha e eu tava lá, livro, livro e fazendo um negócio. Ele chegou e deu um tapinha, ele falou, mas você tá acabando já? Eu falei, por que? Ele, não, porque tá todo mundo esperando para copiar. Eu falei, cara, isso é épico, cara. O cara, além de não fazer, ele tá cobrando. Eu falei, cara, isso é épico. Eu falei, meu, isso não tá acontecendo. Mas o cara achou que ele tava no direito, entendeu, de, de, de cobrar. Anos depois, sabe o que aconteceu? Esse mesmo cidadão, eu tinha me tornado gerente de uma empresa, e a gente tava contratando, e aí chegou uma pilha de currículo, era um desses nomes, e no currículo tava escrito o quê Profissional com atitude, profissional com... Qual atitude, amigo? Qual que é essa tua atitude? Tá entendendo? Juro, o cara tava lá, ele era um dos currículos, eu bati o olho e falei assim, é o cara do trabalho, é o, é o encostado do trabalho. Então, gente, essa história de depender de estímulo não dá, não dá, maturidade é o que? Maturidade é o que uma criança não tem, uma criança tem que chegar para ela e falar o seguinte, uma criancinha, não atravessa a rua porque é ruim para você. Mas tá tudo certo, ela não consegue avaliar que um carro é pesado para burro, que vai machucar, que vai causar um monte de coisa. Agora, passou dessa idade, velho, na idade que vocês estão... Ficar esperando, tipo, ó, vamos, vamos, vamos, não cabe mais, não cabe ficar esperando. Ah, eu vou esperar até a faculdade, eu vou esperar o que o professor fala, eu vou esperar o que o meu pai fala, cara, a troço não funciona. A diferença é essa. A diferença, que nem eu falo, hoje, cara, tudo, na tudo, tudo, tá tudo no YouTube, tá tudo em podcast, tá tudo pra você ter uma vida incrível. Esses são os nossos inimigos, entendeu? É não ver o tanto de oportunidade que o mundo tem, é não escutar quem pode te ajudar ou ficar na porca ali do TikTok, entendeu? Esses são os inimigos. Esses são os, Esses são os macaquinhos modernos. Esses são os inimigos. Por isso que o que está acontecendo hoje é o seguinte, é, a gente está derretendo, derretendo em rede social. Esse cartoon é pesado, mas ele é muito verdade. Cara, os seres humanos, é, se você parar num aeroporto, numa rodoviária, num qualquer lugar, as pessoas elas estão sugadas, sabe? elas estão assim, elas estão assim, ninguém conversa com ninguém, e o interessante notar é que os computadores estão tendo tempo, né? você pega, por exemplo, você digitar o resumo de um livro no Google, está lá, o Google leu, você não, a pessoa não, o Google leu, o Google está tendo tempo para ler livro, a gente não, a gente está enterrado no, em rede social. Aí, outra coisa que eu adoro, né? Não, porra, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Aí, essa conversa eu tive com uma pessoa um tempo atrás. A pessoa falou, pô, Arthur, mas você publica um monte de coisa e tal. Eu falei, eu entro, publico, dou uma olhadinha e caiu fora. A pessoa falou, duvido. A pessoa falou, porque eu não tenho tempo para nada. Abre, por exemplo, no meu caso e dessa pessoa, eu falei, abre o Instagram, tem lá assim, consumo diário. O meu era 23 minutos para entrar, postar, ver o que está acontecendo e cair fora. Porque eu quero cuidar da minha vida, não quero cuidar do Instagram. A pessoa tinha lá 1 e 43 Porra, como é que alguém tem falta de tempo passando duas horas no Instagram, velho, por dia? Então, é, é isso aqui. É isso aqui. tá entendendo? Eu adorei essa história. Né? Acorda, Cecília. Eu adorei isso aqui. Todo mundo correndo, ganhando louco lá atrás. A Cecília estava dormindo, ela estava descansando. Por isso que eu falo, o que, que é o FOMO, né? o Fear of Missing Out, ou seja, porra, eu tenho que estar tá no TikTok, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que fazer o que todo mundo está fazendo, né? todo mundo estava dançando. A Cecília falou o seguinte, cara, quer saber, eu vou dar uma dormida, dane-se isso aqui. <risos> o que, que é o JOMO? É o Joy of Missing Out, que tem tudo a ver com a maturidade, ou seja, ah, tá todo mundo indo fazer outra coisa? Porra, olha o que aconteceu com vocês, vocês vieram para Brasília, tá entendendo? Vocês fizeram algumas coisas diferentes, vocês tomaram algumas atitudes diferentes, vocês vieram para Brasília. E isso começa a te causar mais incentivo, porque você fala, porra, que legal isso, que legal. Vai ficando cada vez mais legal. Por isso, gente, isso daqui, sabe o que, que me lembra? Teve uma vez que eu estava dando aula na faculdade, e daí a turma, era uma turma de engenharia, tinha umas 30 pessoas, e daí os caras, assim, me desculpem o francês, mas estão cagando para a minha aula. E aí... Eu pedi assim, cara, vocês não têm nenhuma preocupação. Sim, porque eu estou preocupado com vocês, vocês não têm preocupação nenhuma. Aí os caras, ah, mas... Eu falei, o que vocês querem? Daí eles assim, não, eu quero ser engenheiro. Eu falei, o que você está fazendo para ser engenheiro? Daí eles assim, estou oh, fazendo engenharia. Eu falei, interessante, né? porque assim, isso é o pré-requisito. Se você vai concorrer a uma vaga de engenheiro... Logo, se você não é engenheiro, você não pertence nem à concorrência. Mas qual que é o primeiro ponto de corte? O primeiro ponto de corte é que serão eliminadas todas as pessoas que são apenas engenheiros. A pergunta que eu estava fazendo para eles é o seguinte, tá, mas você é engenheiro e mais o quê? Qual programa de pesquisa que você participou? Qual concurso que você venceu? Qual idioma que você está aprendendo? O que, que você está fazendo? Porque assim, vai ter uma pilha. E daí sabe o que é legal? No LinkedIn... Eu pedi para um lá, tá bom, digamos que você possa ser engenheiro em qualquer lugar, onde é que você quer trabalhar? Daí um falou assim, ah, eu quero trabalhar na empresa X, sei lá, na IBM. Falei, joia. No LinkedIn, se você tem a, a assinatura premium, ele mostra quantas pessoas estão concorrendo por vaga. Aí eu entrei lá numa vaga de engenheiro e deu, eu pedi assim, moçada, quantos engenheiros vocês estão concorrendo para essa vaga de engenheiro na IBM? Aí como eles estava numa turminha de 30 pessoas, <risos> um olhou em volta e assim, ele falou assim, ah, deve ter uns 20 porque eles achavam que o universo de concorrência deles <risos> eram tipo 20 ou 30 pessoas. Para aquela vaga, tinha 1.100 pessoas concorrendo. Traduzindo, o que é a primeira coisa que vai acontecer? Vão ter 950 currículos que vão estar escritos engenheiro. Esses, o algoritmo vai falar o seguinte, o quê? A pessoa para ser engenheiro, ela só fez engenharia? Ela só fez o mínimo. Então a gente não pode nivelar pelo mínimo, sabe aquela história? Ah, o que eu tenho que fazer? Ah, esses dois trabalhinhos, eu tenho que tirar sete. Eu tenho que... Não, tem que fazer o que vocês estão fazendo. Tem que se meter nas coisas, tem que ter coragem, tem que ir muito acima. É aí que a gente deixa de ser multidão. É aí que a gente começa a se diferenciar. O mercado de trabalho é isso aqui. O mercado de trabalho é isso aqui. Como é que eu viro esse daqui que pelo menos está com um gorrinho diferente, entendeu? Como é, como é que eu viro essa pessoa que está pelo menos com alguma coisinha, entendeu? Como é que eu saio dessa massa? Como é que eu faço o que está acontecendo? Como é que eu transformo a minha vida no The Voice? Que as empresas viram para mim que elas vão olhar para mim e falar assim, puta, é essa pessoa que eu quero, é essa pessoa que eu quero, porque ela tem conhecimento, tem atitude, ela tem gana. Tem um negócio que você não consegue, não tem livro que ensina, que é um negócio que as pessoas chamam de inevitabilidade do sucesso, que é o que? olhar no olho da pessoa e ver se tem vida lá dentro. A maior parte das pessoas não tem, a maior parte das pessoas sabe meio, é o que eu falava com meus alunos, assim a posição do sorvete derretendo, sabe? A pessoa começa a sentar dereta, 20 minutos depois ela está totalmente derretida, sabe? Ela está, cara, não vai. Por isso que eu só queria terminar falando duas coisas. E agora falando principalmente para vocês, para os vitoriosos. Se eu puder deixar um recado, eu vou tentar contar para vocês como eu sempre pensei. Por que eu sempre fui meio alucinado em fazer as coisas... Quando eu estava fazendo faculdade, já estava começando a fazer pós-graduação. Quando eu estava fazendo pós-graduação, eu estava com dois empregos. Quando eu estava no terceiro emprego, eu estava abrindo uma empresa e, enfim, fazendo um caminhão de coisa. Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo meu e ele perguntou assim, Arthur, por que você é tão maluco com essas coisas? Porque eu falei assim, cara, tanta coisa para a gente fazer na vida, velho. E como o Sandoval falou, todo mundo tem pontos de partida diferentes. Não é isso que define a tua vida. A questão é o tamanho da batalha que tem dentro de você, o tanto da, da, da gana que tem dentro de você. E dele ele falava assim, mas por que você. Eu falei assim, cara, é que tem uma, tem uma coisa que fica martelando na minha cabeça. Eu lembro que eu estava no colégio e aí tinha aula de história da arte, né? Ainda tinha essa matéria. E coitada da professora, velho, ela tentando contar assim: olha, e tem grandes museus no mundo, e tá? tal. E o pessoal, tipo. Tanto faz, entendeu? E eu escutava aquilo e falava assim, sério que tem isso e tem aquilo e tal. Aí ela começou a falar do Louvre, na França, né? o maior museu do mundo. E dentro do Louvre tem a galeria italiana e dentro da galeria italiana tem a Mona Lisa. E ela contando aquilo, eu falei assim, cara, deve ser surreal um troço desse. E aí um amigo meu uma vez perguntou, pô, turma, Daí eu falei assim, cara, é que basicamente na vida é... tem três, três, três caminhos. Um deles é o seguinte, eu, tava, eu comecei a achar interessante aquilo. E daí eu falei para ele, caminho número um, talvez um dia eu vou estar em casa, dentro da minha casa, toca a campainha, alguém abre a porta e fala assim, Arthur, a gente ficou sabendo que você gosta de arte. E a gente trouxe a Mona Lisa para você. <risos> Pode acontecer. A chance não é boa. <risos> Estatisticamente, isso nunca aconteceu. Os caras tirarem do vidro, entendeu? quadro mais raro do mundo, eles falaram, vamos levar para essa pessoa lá em Curitiba, no Paraná, para ela poder ficar com essa obra uma semana para poder apreciar. Estatisticamente, a chance não é boa. Então, assim, talvez não aconteça. Segundo, se eu não me esforçar, então, traduzindo, o quadro vai continuar dentro do Louvre em Paris, velho. Segunda coisa, se eu virar o sorvete derretido, sabe, levar a vida assim, tipo... Ah, puta, não estou com vontade de fazer isso, não estou com muita vontade de fazer aquilo e tal. Vai acontecer uma segunda coisa. Um belo momento, não só eu vou estar tá velho e falando que eu tenho conselhos para dar, mas o tempo vai passar e daí o quadro não vai ter vindo até mim e eu não vou ter criado condições para ir até ele. Traduzindo, ele vai continuar lá com milhares de pessoas indo visitar ele todo ano, menos eu. Eu não vou conseguir chegar até o quadro. Eu não vou conseguir ver ele. Por quê? Por incompetência minha ou por falta de esforço. Falta de esforço. Ele vai continuar lá me esperando, mas eu não fui até lá. E qual que é o terceiro caminho? O terceiro caminho é falar o seguinte. Velho, eu vou dar jeito de ver essa porcaria. Eu vou dar jeito de ir até lá. Eu vou batalhar, eu vou estudar, eu vou conquistar, eu vou fazer o que vocês estão fazendo. E aí a chance vai melhorando. Porque o quadro não vai vir até mim. E ele continua lindo e maravilhoso. tá entendendo? Só que eu tenho que ir até lá. Eu tenho que me mexer, eu tenho que depender de menos esforço, menos inputs externos. E é por isso que eu falo, moçada. Não é, parece que tudo que eu estou falando aqui é da bronca, sabe? Pelo amor de Deus. É isso que volta no, não é que eu, eu quero encerrar no que eu comecei a palestra. Cara, inovação, tecnologia, tanto, sério, o mundo está sedento por pessoas que têm gana, conhecimento e se esforçam. E daí não é uma coisa assim de tipo, nossa, eu não vou poder praticar esporte, eu não vou poder me divertir com os meus amigos. Cara, muito pelo contrário, as coisas vão ficando cada vez mais legais. Que é exatamente o que está acontecendo com vocês. Vocês vieram de todos os cantos do Brasil, estou falando dos pais, dos professores, vocês vieram aqui, num belíssimo dia, numa belíssima cidade, para ser premiado, para vir tirar foto aqui na frente. Olha que coisa fantástica, isso foi o, o, o esforço que vocês fizeram, já está sendo premiado, vocês já estão fazendo coisas muito legais. O que, que acontece? Vai ficando cada vez mais legal. Então, a gente não pode, o Sandoval falou sobre propósito, eu só queria complementar falando de uma outra coisa. A coisa vai ficando cada vez mais divertida. Então, quanto mais você melhora, mais você evolui, as coisas vão ficando mais divertidas. Por isso que eu só gosto de encerrar, eu gosto de encerrar com frases legais, né? E uma frase que é, nunca perca de vista Por porquê que a gente está fazendo tudo isso que é para se divertir, que é para melhorar a vida das pessoas, caramba. É para fazer a tua, a vida das outras pessoas, de todo mundo melhor. E é por isso que eu amo a frase do John Lennon, a história sobre ele. Né? John Lennon, é um dos integrantes dos Beatles, né? lá nos anos 60, sempre foi muito crítico, muito curioso, muito inventivo, muito inquieto. E tem uma história dele numa escola, com a professora dele. Procurem essa história 100% verídica, e para mim, uma das histórias mais impactantes que eu escutei na vida. O John Lennon chega na, na nova escola dele e aí no primeiro dia de aula a professora perguntou o seguinte, John, pediu para todos para todas as crianças, o que vocês querem ser quando crescer? E a pergunta era, o que você quer ser quando crescer? E uma criança escreveu, ah, eu quero ser engenheiro, outro colocou, eu quero ser rico, outro colocou, eu quero não sei o quê, não sei o quê. E o John Lennon pegou um papelzinho e ele escreveu assim, é, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E a professora repreendeu ele, e falou, puxou ele de lado e falou, é, acho que você não entendeu a tarefa. E ele no auge da inocência da infância dele, mas ao mesmo tempo no auge da sabedoria que ele sempre teve, ele garotinho respondeu para ela o seguinte, e eu acho que a senhora não entendeu a vida. Obrigado. Obrigada, Arthur. Sensacional, pessoal. Agora eu quero passar a palavra para o senhor Gabino da Abrade. Bom, pessoal, só uns avisozinhos antes da gente sair. Muitos de vocês eu já comprometei por aí, mas, enfim, para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, eu sou o Gabino, que já fez contato com vocês aí, N vezes, né? <risos> Alguns de vocês aí perguntaram sobre a entrega dos notebooks. Isso está sendo organizado pela distribuidora. Já começou a entrega, na verdade. Né? Então, se tem algumas situações que a empresa está fazendo um evento, está chamando as escolas, enfim, tudo mais... Em outros casos, que às vezes é mais distante, não dá para fazer assim, esse notebook vai ser entregue para vocês. Mas isso vai ser acertado, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Né? Hoje nós temos aqui representantes, não de todas as empresas, porque não foi possível trazer todos os equipos, né? mas temos aqui diversos representantes. Né? Temos colegas da CEMIG, cadê? Está ali atrás. Nós temos colegas da Celesc. Rodrigo está ali, né? Da Light, Rodrigo também está ali, colega da Energisa está ali, Equatorial, estão ali também, né? da EDP, da Enel, várias pessoas aí, Neo Energia, né? então o pessoal está por aí. Alguns desses colegas aí das distribuidoras vão inclusive estar tá no passeio aí com vocês aí fazendo o City Tour, então se vocês quiserem conversar um pouco e tal, podem aproveitar isso aí, certo? Mas, enfim, se tiver dúvida, manda um e-mail, pergunta um WhatsApp e a gente vai esclarecendo para vocês. Aí. Uma outra informação importante sobre a Bolsa de Estudos. Né? Vocês vão escolher o que vocês querem fazer, que curso vocês querem usar esse recurso aí, e depois vocês me informam para que a gente possa providenciar, organizar isso aí. Né? Uma informação importante, nós precisamos resolver isso até final de janeiro do ano que vem. Tá? Então, vão pensando aí e depois mantém em contato para a gente acertar esse procedimento. Ok? E por último, ou seja, nós estamos voltando agora para o hotel, meio-dia, vocês vão ter lá o almoço, e lembrando que duas horas o pessoal está saindo para o passeio. Então, por favor, não atrasem, também para não atrasar aí o, o retorno depois à noite para o hotel. Okay? Em nome das distribuidoras, então, eu quero mais uma vez agradecer vocês de estarem aqui presentes, parabenizar vocês pelo sucesso. né? Agradecer aos pais, às mães, enfim, aos aqueles que estão acompanhando vocês, pô, né, aos professores que fizeram um trabalho excelente. Pô, né. Infelizmente, nem todos puderam estar aqui. Pô, né. Nós temos o caso de uma aluna que não pôde estar aqui, enfim, não conseguiu viajar para ela, era difícil sair lá da sua cidadezinha, lá do interior e tal, não conseguiu estar aqui. Pô, né. E tivemos casos também de três professores também que não puderam estar por compromissos que não podiam... Né, sair de casa no dia de hoje para poder estar aqui. Uma outra pessoa tinha feito uma cirurgia também, tinha que fazer uma revisão, coincidiu com hoje também, não pôde de né E um outro professor também, que a esposa teve um acidente, machucou o pé e só são os dois em casa, ele não pode estar aqui. Mas, enfim, para aqueles que puderam estar aqui, o nosso grande obrigado. Sem vocês, esse projeto não aconteceria, evidentemente. né E a gente está certo de que vamos continuá-lo para poder aumentar ainda mais a disseminação aí da cultura, da eficiência, da sustentabilidade, né, que nós já falamos muito aqui ao longo do dia. Tá? Então, meu obrigado a vocês. Até mais. Então, pessoal, está encerrada a cerimônia. Agradecemos a participação de todos e temos um ótimo dia.